Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente e saiba que emagrecer é uma coisa muito bom de se fazer, sim, emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer, mas saiba como se prevenir para evitar de ser uma pessoa obesa, o ruim da obesidade é que quando você faz uma tarefa diária você é uma forma muito cansativa, uma forma cansa, é, cansativa de se fazer as coisas, e por isso que prevenir a obesidade é um, uma coisa que você deve fazer, é exatamente prevenir-se da obesidade. E saiba que emagrecer hoje em dia é fácil, tem até treinamento que ensina passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Logo logo eu vou te mostrar um blog onde tem treinamento que ensina passo a passo de como emagrecer. É pra mim?